Boa tarde os amigos do canal, eu sou o Maurício Malcoca é, Hoje eu quero mostrar para os amigos aí uma cédula que eu tenho guardada já há muito tempo E, e ver com os amigos aí quanto vale uma cédula dessa Uma cédula de dois mil reis é, De 1923 E a série dela é uma série muito baixa, a série 10 Então aí ver com os amigos aí que os amigos dar uma opinião aí de quanto vale Eu procurei no Mercado Livre aí, mas não achei Eu não achei uma cédula, quer dizer, nenhuma com a série 10 Porque é uma série muito baixa E pelo que eu vi lá, parece que houve até 500 séries Então essa é uma das primeiras séries É uma cédula bem conservada e ela já está guardada comigo já Há um bom tempo, há muitos anos ela está guardada então a gente vê, vê aí o pessoal aí dá uma opinião aí quanto faz ela. Nossa bem como conservada. É original, tá indo, um pouquinho amarelado, um pouco esperado. Dá pra ver aí no vídeo. De tanto tempo que também. Ela tem um, uma assinatura no meio dela. Então é, é uma cédula muito, muito importante Aí os amigos dão umas opinião aí, vê quanto que ela vale e Lembrou os amigos aí também, para se inscrever aí no canal, deixar seu like E que o canal possa crescer E eu tenho uma cédula guardada já há bastante tempo Eu vou fazer uns vídeos dela aí, para os amigos aí dando opinião aí, de valor delas e os amigos que é colecionador aí, que tem ideia dos preços aí vai dando opinião e os que não é colecionador também vai dando opinião também de repente e azul também eu acho que eu vou vender elas também se alguém resolver se alguém tiver interesse em comprar também faça oferta aí quem sabe eu posso até já decidir a vender e aí no decorrer para frente eu vou fazendo uns vídinhos meio aí dessa cena o pessoal aí vendo aí essa é uma cédula é uma cédula muito conservada ela está muito conservada não tem rasgo não tem não tem furo então, ela está bem conservada e é uma das primeiras cédulas que saiu dessas de dois mil reais do banco brasil então aí o pessoal que tiver uma souber quanto vale ela Faça umas informações aí, que a gente vai acatando E quem tiver interesse também, quem sabe não resolve vender E eu tenho umas outras cedras também de mil réis, também, de mil reais também, tem uma outra de, de mil cruzeiro Tem de dois cruzeiro autografada Então eu vou fazer esse vídeo aí, já pros amigos vivendo aí E nós vai vendo os valores delas também Compensar vender, nós vendo E nós vamos fazer um vídeo em curto Pedir os amigos para se inscrever no canal aí E dar uma força É... Pregar o dedão aí no like aí Para que o canal possa crescer que é na, na, Nas pesquisas E agradecer também aos amigos que tem inscrito também Que nós já estamos passando já dos mil E logo também nós vamos fazer um vídeo aí Nós vamos ter uns brindes aí para os amigos então, tenho mais que agradecer o pessoal E fazer os comentários aí, faça comentário Não importa que seja ruim, que seja o que é bom, é bom Que é ruim também Às vezes a gente erra em alguma coisa aí O pessoal também vai corrigir na gente também Então, é, a gente tem que viver tudo isso Também agradecer os amigos aí, pela força que tem dado aí, né O canal crescer e vou encerrar esse vídeo agora também já com um poucos um minutos Ele é menos, mas vai para mostrar essa célula E ver quanto que, que ela vale aí de mercado E agradecer aos amigos aí que tem dado a força e Deus de João, uma boa tarde, Maurício Mococa Que Deus abençoe a todos